Falar aqui, tudo 100% com você, nessa sequência de conteúdo, nós estamos falando sobre protocolos, mais especificamente sobre GRPC. E nós vamos, desde a parte teórica, vamos passar por um diagrama e terminamos com uma explicação no código. A gente vai demonstrar como o GRPC funciona no código. E a gente vai falar nessa sequência como utilizar esse protocolo é, entre as diferentes linguagens de programação que existe. No nosso exemplo mesmo, a gente já vai demonstrar para você no diagrama o uso do Rust, do Golang, de Node e muito mais. Beleza? Então, bora lá! Aqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. eu sou CEO da ARC, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito, nós somos arquitetura de ponta a ponta, e nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert, que é uma das profissões técnicas mais relevante e mais bem remunerada do mercado de TI brasileiro. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente posta conteúdo como esse, com uma grande frequência. Beleza? Então, vamos lá! Legal, então aqui no meu computador nós vamos passar aqui item a item falando um pouquinho sobre o que são protocolos para começar tá é, segundo a própria Wikipedia né é uma convenção que controla e possibilita uma conexão comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais de maneira simples um protocolo pode ser definido como as regras que governam a síntese a semântica e a sincronização da comunicação legal então a gente está falando de um conjunto de regras que viabiliza né a comunicação entre dois ou mais né uma rede de computadores por exemplo, ou de devices, né? não importa, que troquem informações né, de uma forma geral entre sistemas, beleza? E no final das contas, ele serve para possibilitar essa comunicação sistêmica como um todo, de forma que sem ele nós não teríamos nem internet, nem podcast, nem vídeos online como este, e nenhum outro tipo de aplicativo que faça uso de comunicação entre dispositivos. E aí uma coisa que é importante você ter em mente, é o seguinte, que os protocolos, eles têm, é, existe uma cadeia de protocolos, na verdade, para a gente chegar no último nível ali, que é o que a gente utiliza é, nos sistemas, nas aplicações. E isso é importante que você entenda, até para você conseguir escolher é, de forma assertiva, qual é o melhor protocolo para cada tipo de situação. Arquitetos precisam conhecer isso, até para conseguir discutir com as pessoas de infraestrutura, de segurança e etc. Onde nós temos aqui o TCP e o UDP, tá? Esses são os, os primeiros lá embaixo, né? É o primeiro nível de protocolo é o TCP e o UDP, tá? O TCP e IP... Né? Mais especificamente o IP no final, né? que tem o TCP, que é binário puro, né? e continua sendo também no TCP/IP. A diferença é que o TCP/IP, a gente tem IPs. As, os computadores eles assinam através de um IP, né? é, e é esse IP que possibilita, que é o um endereço de onde o computador está, de onde aquele device está. Então, todo device conectado na internet, por exemplo, tem um IP e a é via TCP IP que essa comunicação acontece e aí no caso do TCP IP não existe tolerância a falhas ou seja se um pacote falhar a comunicação toda ali é, é perdida e ele recomeça o envio dos pacotes novamente a gente vai ver isso em um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho tá é, e o, no caso do UDP o UDP a gente tem um, um protocolo que possibilita uma streaming de pacotes né? eu vou entregando vários pacotinhos e se eu perder algum pacote no meio dessa transmissão, não tem problema, tá? Então, isso é tipicamente utilizado para transmissão de, de vídeos, de podcasts, é, tá? Então, stream de vídeos é muito comum para stream de vídeos. É, onde se eu tiver a perda ali, de, de repente, de um frame, é, não vai impactar a experiência de assistir o vídeo como um todo. Vai ter uma pequena falha ali, mas é, talvez até imperceptível, né? Se falharem vários pacotes... Aí eu tenho uma falha mais perceptível, beleza? Legal. Então falando dos subprotocolos, né? O que, que roda em cima desse protocolo para possibilitar, por exemplo, o, o carregamento ali de uma página web? Né? Nós temos aqui fundamentalmente o HTTP e o FTP, tá? São pelo menos os dois aí mais conhecidos que rodam em cima do TCP/IP. E, e aqui na frente eu coloquei um S, tá? O que, que significa esse S? Significa que eu tenho as informações tramitadas entre o ponto A e o ponto B de forma criptografada. Ok, Então, eu encripto com o certificado, né? aquele HTTPS, o, o sinal do cadeadinho quando aparece na URL lá em cima, indica que a gente está tramitando né? todas as informações encriptadas. beleza? Então, isso garante que alguém não vai conseguir ouvir essa conexão, né? SNIFAR, né? que o pessoal chama, e extrair dados dessa comunicação que você está fazendo. Então, por exemplo, se você estiver se conectando com um banco, você vai digitar, em determinado momento, a sua senha. Passando por um protocolo, que os, os pacotes são encriptados... O que vai acontecer? Essas informações vão chegar na ponta é, totalmente encriptadas. Então, se alguém interceptar essa informação no meio, ela não vai conseguir entender o valor que você digitou, a senha que você colocou, os seus dados pessoais, e por aí vai. Tá? Então, essa é a vantagem do S ali, de encriptado, tá? ele vai é, de forma segura, né? isso que significa o S. Então, tanto para o FTP quanto para o HTTP, nós temos essa possibilidade de encriptar os dados. E aí você vai me perguntar, poxa, Pisani, para que serve o FTP? O F aqui é de file, tá? então ele serve para transferir arquivos. Eu posso fazer uso do protocolo FTP, na verdade ele é um dos mais indicados para isso. Né? Se eu tenho arquivos ali, fazer troca entre o device e outro vai ajudar muito. Tá? É, entretanto você precisa ter um, um, um diretório, né? esse protocolo tipicamente ele vai salvar esse arquivo em um diretório. Tá, em, em um sistema de arquivos e ele é comum para n sistemas operacionais, tá? Eu posso ter ali Linux e Windows, Mac, é, o FTP ele transfere os, os, os bytes ali de um arquivo, né? De forma binária. Tá, então ele vai de um lado para o outro e chega exatamente uma cópia do arquivo original. E como ele roda em cima do TCP IP, ele também não tem tolerância a falhas. Ou seja, se faltar ali um pedacinho, ele começa a retransmissão de novo. É que no caso do FTP, ele, ele vai transmitindo por buffers. ali. Ele tem um, é, um, um conjunto de bytes né, e ele controla através desse conjunto de bytes. Se falhar, ele envia de novo esse conjunto de bytes. Ele não envia um arquivo de 10 GB inteira do zero, tá bom? Bom, então agora falando do, do protocolo HTTP e HTTPS, né? Nós temos ainda subprotocolos que rodam em cima dele. Que são o SOAP, tá? O SOAP ele foi muito utilizado uh, há um tempo atrás, né? Há, há bem pouco tempo atrás aí, a menos aí de 10 anos, ele era rei, né? E ele transmite tipicamente, né? O tipo de arquivo que ele que ele tramita entre dois devices é o XML, beleza? Então a gente tem um XML para tramitar informação entre o ponto A, né, entre o device A e o device B, ok? Ele manda um XML, e o XML, embora ele seja altamente consistente, né, ele, é, ele possibilita tipos bem é, estabelecidos ali, transmitir até classes, por exemplo, ele é um protocolo muito pesado, ele tem muitas informações de tipagem dentro dele, tá? E foi por isso que surgiu o protocolo REST, tá? E no protocolo REST, nós basicamente transmitimos JSON, Tá? que é um, é, um, é um tipo de arquivo muito mais simples bom, e por fim nós temos o GRPC que trabalha com protobuf tá? que são buffers de comunicação e uma coisa interessante para a gente falar antes da gente avançar aqui com o GRPC, é que tanto o SOP quanto o REST, eles trabalham com HTTP 1.1, que é um protocolo que tem grandes dificuldades em trabalho com conexões simultâneas, beleza? agora já no caso do GRPC, a gente trabalha com HTTP 2.0, de forma que nós temos aqui tanto suporte a JSON quanto a XML, então poderia é, tramitar aqui tanto os arquivos que eu tinha aqui no protocolo SOAP quanto o hash, tá? É, ele também trabalha com códigos nativos suportados por várias linguagens, ou seja, é, aqui né, eu tenho algo muito genérico e se eu precisar entender, por exemplo, como isso aqui funciona eu preciso de um swagger, de alguma coisa externa, né, fazer a interpretação do meu, do meu código ali que está chegando, do arquivo que está chegando né, para fazer um parser dele para minha linguagem de programação. Já no caso do gRPC, esse esse parseador né, de de arquivo, ele é nativo, ele é escrito em código nativo dentro da linguagem. Então a gente tem um arquivo chamado proto, né, com extensão proto, que tem literalmente o, o que o serviço faz, a assinatura do serviço que o serviço retorna. Né? E, e esse, esse arquivo .proto, ele é transformado nas, linguagens, nas diversas linguagens de programação, como C Sharp, é, Java... Python, Rush, Golang, em código nativo, em uma classe ali dentro daquela linguagem de programação né, que faz essa interpretação de forma nativa. O resultado disso é que nós temos uma comunicação de 7 a 10 vezes mais rápida. E isso acontece não só porque nós temos esse código nativo, mas também porque a latência é menor. Tá? A gente tem suporte efetivo a conexões simultâneas. Bacana, Ark, esse conteúdo fez sentido para você? Caso você tenha curtido, não esquece de deixar aquele like maroto, porque ele ajuda demais a gente a produzir mais e mais conteúdos como esse para você. E no próximo vídeo nós vamos trazer no diagrama como funciona o protocolo de RPC. Né? E a combinação de protocolos, a gente vai falar de HTTP também, vai ser muito bacana, você não pode perder. Beleza? Então, até o próximo vídeo.